I don't want to sing a song to right. you baby Listen. You know you're... The place is burning down E aí, seus potes dragou aqui na área Para desta vez fazer uma comparação Muitos estão pedindo para que Eu faça um vídeo explicando Qual a diferença entre O server da Yemaze E o da Sex of e é simples galera, o server da EMH ele é categorizado por ser um server mais fácil, contudo com o ping pior, e o que é mais fácil nele é a obtenção dos itens, o PVP ele é igualmente como o LA, tem seus hackers, né? já que o hacker é pago e não tem o que bloquear. O que é, categoriza muito a E-Mace é a facilidade extrema de obter itens na galeria de prata, a de ouro, a de platina e inclusive cartão de acesso. Como eu não tenho, né? Tem aqui, ó. Vamos lá. Tem umas balinhas aqui, Eu Vou te mostrar como é que é a probabilidade. Ó. Eu vou abrir aqui na louca, ó até é prata, já vem permanente, ó, um álbum G permanente entendeu? vem coisa pra caralho, tá ligado, vem arma muito assim, tipo arma, as armas de, de Gold vem tudo aqui entendeu, vem tudo de graça, tipo se você tá pensando em comprar uma arma, tipo ah, eu aqui na galeria de ouro aqui, pai, eu vou comprar uma arma aí você olha assim, junta as balas, que é muito melhor, sai muito em conta você fazer isso é você juntar a bala para pegar a arma que você queria que uma hora ou outra todas essas armas saem, inclusive as armas de Amp, que é o chamado Cache daqui, em tá vendo, Amp, e para quem não conhece, aqui está a galeria do... das armas do dia 8 de 1 de 2016, as pistolas, tá vendo, tem até uma ZK, tem uma S disponível, tem uma Assault de arc Plate, que é uma arma muito boa para matar o bicho, ela tem um dano muito alto para, tá vendo, tá tem uma long sword que entrou agora, o martelo do chapolim as shotguns tem uma zk, tem uma as que é a m apesar de ser nerfada ela mata ainda muito bem dois na cabeça só, antes era um só tem essa ks aqui 3 m que entrou agora que eu não sei como é que é mas pelo dano dela ela parece pareada com a mega, eu vou até testar ela depois, eu vou comprar aqui e vamos brincar com ela depois. E tem as MCMG, tá vendo? Ó, uma USAS que é uma arma muito foda para você fazer PVE. E o MP é uma P5 MP5 ZK que é muito também muito foda para fazer zumbizinho. Tá vendo? Ó, eu vou só mostrar aqui a galeria. Essa é a de ouro, galera. Pra vocês verem, tá vendo? Deck Fury Pra quem gosta de jogar Epidemia aí, ó. Que é aquela medradora DH pra quem gosta de Marge, Tá vendo? Todas as categorias tem uma arma SZK, ZK Ou seja, além de você, você ter um... Se você tiver azar você conseguir juntar balas de prata, balas de, de ouro e balas de platina Você ainda pode comprar manualmente as coisas fácil, fácil, fácil, tá ligado? Os guias, que são as roupas, tá ligado? Inclusive os drones galera, pra quem tá por fora do sistema dos drones Esse jogo ele dá drones de graça pra você logo no começo, mas é muito, muito fácil você pegar drones de MK2, MK3, é um pouquinho mais difícil pegar MK, é, MK3 e épico, mas mesmo assim com bastante dedicação, farmando balas, que ela e só vem na bala de, de na em dois lugares, que é um caso em três, que é, é galeria de, de, de platina, de tiro de platina, vem nas drone cases, que são essas caixas especiais que tem aqui como também tem no NA, quer dizer, no LA, a Drone Case, você abre ela aqui pode vir até época MK3, é uma coisa bem fuderosa. E como também a caixa de suprimentos, parece que vem drone se eu me lembro. Deixa eu só confirmar, eu me lembro que vinha. Deixa eu ver se vem, não acho que mais não, deve ter tirado. É tirado, não vem mais drone aqui, não. Então no lugar só é na parte das caixas de suprimentos e. E a galeria de platina, viu? Ou seja, para quem não tem dinheiro para jogar, botar um cash, mas quer obter itens para ficar nivelado com jogadores que gastam cash, o NA é perfeito. O serve da IMA, se é chamado de NA. É perfeito para você. Tanto, mas tem também uma coisa que vocês têm que saber. O serve da immense é muito vazio para PVP, ele é categorizado mais como serve PVE, porque né, tem muito hack e a galera passa raiva né, aí os caras jogam mais PvE, PVE do que PVP, tá ligado, aqui tem até um limite de nível, level 15 tá ligado, agora para você jogar PvE, PVP, tá ligado, Ó, tem que ter três salinhas só, os caras brincando aqui, tá ligado, porque realmente quem joga aqui é porque não pode jogar o LA mesmo porque tem nem condições de botar um cachezinho, tá ligado? <risos> pronto, vamos lá para a Sex of Five pronto, estamos aqui no server da Sex of Five ele tem até um sistema igual ao do máscara que é de login né? Pra tela de login a IMS ela fez um login integrado que deixa bem mais seguro, de certa forma, né? mesmo assim ele é bolável e a diferença, a grande diferença da Sexo 5 é duas grandes pontos que a Sexo 5 tem, que o NA não tem. Um PvP extenso, né? Com mais jogadores, com os caras viciados no PvP aqui na, na Sexo5. E o Ping. O Ping é no Brasil. Ou seja, galera, o servidor da Sexo5 atualmente está no Brasil está em são paulo quanto mais perto de são paulo maior menor será seu ping isso aqui é um sistema de assistência diária que você ganha esses premios se você completar 7 dias você ganha até isso aqui ó. isso aqui você tem que ter lugar cuidado porque isso aqui você tem que pegar no dia que fizer manutenção que eles resetam toda quarta aí ou seja, você começa de quarta e vai até terça aí você consegue todas as bonificações porque às vezes você digamos abriu domingo, domingo, quarta reseta. Se você vai abrir só domingo, segunda, terça e vai resetar e quarta vai começar de novo. <risos> tem que tomar cuidado. Galera. E vamos lá. Existe né as, as categorias de PVP, mas é bem mais lotado. Galera. vocês podem notar aqui, olha. PVP aqui é brutal, aqui é bem lotadozinho, legalzinho. Mas o PvE também é, tá ligado? O PvE aqui é bem ocupado, o pessoal joga mesmo, olha. Tem até mais do que lá. É bem ocupado. O jogo é mais vivo no lado da of Five, porque o NA teve uma época que estava muito cheio de hack. Os caras não tava querendo denunciar e os hack foram comprando hack e espalhando hack e acabou estragando o jogo. Aí como ninguém, o povo só sabe reclamar e não quer né, trabalhar para melhorar o servidor e aí tá na merda que tá. E há quem esteja pagando com a boca por causa que ficava atirando pé na dimos, porque eu e meus amiguinhos faziam um serviço sujo de correr atrás da galera. E vamos lá, a única diferencial que a Sex of Five não tem em relação a NA é isso, facilidade para obter itens de graça. Aqui infelizmente é tudo no cash galera, é quase um pague para ganhar, Win. A galeria de ouro ela tem armas básicas, mas é o mesmo modelo da galeria do Hazard Ops, que é o Mars da Europa, que é o ZMR europeu, o Hazard Ops. Ele tem uma coisa legal que é a P90 na galeria, para quem gosta de arma que não precisa de muita técnica, tá aí. A M1921, que também é muito foda, muito foda mesmo. Duas armas para você ser pobre e ser feliz. Fora a KS, que é uma arma muito boa quando você pega a manha, né? Das escopetas básicas, né? É a Max 7 pra quem gosta. E as As pistolas ultimamente botaram essa Glock 18. Que é muito bom, né? Tem uma Godly Eagle, que é uma arma, uma Desert Eagle douradinha. E o legal é que é mais vivo né, aqui acontece que eles simplesmente eles têm uma, digamos, eles são mais, o cash é mais ofensivo, é agressivo, é um marketing agressivo aqui, eles vivem colocando armas épicas na galeria, no caso na loja, pra cara que gosta de gastar um cash, de investir no char, esse lugar aqui é perfeito, porque eles botam armas muito foda na galeria, aí se você não quer passar né, horas e horas no PVS fudendo, tá ligado? Você simplesmente aproveita essas promoções e compra do velho porque vale a pena ter umas armas épicas, tá ligado? não nessa conta essa conta aqui é uma conta que eu fiz zerada só porque ela tá muito no cash, eu não quis mais comprar nada ela tem grandes ar armas aqui e simplesmente eu não iria usar mais nela tá ligado? mas o diferencial mesmo da SEXO5 é o ping, o ping que é grandioso, abaixo de 100, sempre, se você for BR, seu ping mais alto é de 110. se você morar na casa do caralho, longe de São Paulo, tipo, Natal, sei lá, é, aí simplesmente você vai ter um ping assim por volta de 110, mas o ping é instável, filezinho ainda, e realmente está melhor nesse sentido, tipo, se você não quer ter muito estresse, aqui é o melhor lugar tem umas roupas que não chega no NA porque são roupas com direitos autorais e o NA toma muito medo, tem um cagaço muito grande com essas roupas como essa aqui ó do Assassin's Creed, é uma balaquinha do caralho, né? mas o servidor é muito no cash, tá ligado? é muito no cash mesmo, não tem pra onde aqui vem CB, coisa que não existe no NA, no NA você tem que, você tem que pegar na galeria de ouro, tem tá um cano CB, para quem não sabe o cano CB é um cano que você coloca nas armas, mostrar a vocês aqui no exemplo, que concede um dano maior ó, tá o normal seria isso, ó, que dá digamos mais 4 de alcance, já o CB, ele em vez de dar alcance, o que ele dá é dano, tá ligado, mais 4 de dano, e nisso deixa bem apelão, tá ligado, das armas, matando feito merda Entenderam? Pronto. Esse é o diferencial entre os dois serve, galera. Ambos são bons, tá ligado? O ping é alto, é mais. Vocês, com sorte, com um servidor bom, você, no caso, operador de você, se for desse, você joga de boa, na. Tá ligado? E se vocês querem curtir, tá ligado? Os dois curtam, porque. Eu, infelizmente, eu tô parado no NA, porque. O serve da imensa, não tem nada. Eu, eu gosto de PVP, né? Eu gosto de evento, eu gosto das coisas. E como lá tá morgado, né? ninguém quer fazer nada eu parei por lá e tô só na sexo five né? por enquanto vai que eles revivem né eles começam a fazer eventos e fica tá ligado um negócio bem legal tá ligado beleza seus putos vou ficar por aqui eu espero que tenham gostado do vídeo e qualquer pergunta qualquer pergunta façam aí que eu respondo beleza seus putos e curta o vídeo e compartilha com seus amigos. Vamos fazer meu canal crescer para que eu consiga fazer mais vídeos para você. Vocês não querem ficar sem a dragunha, Não querem, né? Valeu seus pontos. Abração.